A grande ideia do projeto CEL, o Centro Empreendedor Universitário, é criar o paraíso do, do empreendedor universitário aqui na URGS. Ou seja, é realmente um local onde todo aquele aluno que quer empreender, quer propor soluções para problemas, quem sabe, na própria universidade, ou na comunidade, na, na nossa sociedade, ou até mesmo criar sua empresa, possa dar os seus primeiros passos. E na falta de um espaço como esse aqui na URGS, a gente pensou muito no Centro de Vivências, que é que era um espaço gerido por alunos aqui da URGS, onde eram realizados eventos e festas e etc. E que hoje em dia está realmente num estado de, está praticamente, praticamente a, as ruínas ao lado do RU4, ali no Campus do Vale. Uh, todo pichado, vidros quebrados, ele está realmente num estado bem deplorável. E nós achamos que é possível reformá-lo, uh, criar ali espaços de empreendimento, de, de reuniões, de coworking, uma biblioteca, mini-biblioteca empreendedora, Espaço realmente onde o aluno possa desenvolver as suas habilidades como empreendedor e dar o primeiro passo na criação das suas soluções, dos seus negócios. Uh, no dia 26 de abril, nós estivemos aqui no prédio centenário da URGS para fazer a apresentação do nosso projeto, os responsáveis pela avaliação do projeto do Acolhimento dos calores uh, Eu não fui um dos apresentadores, mas eu estava lá, no desenvolvimento todo do projeto, da, da apresentação, e, como todos do nosso grupo, a gente estava bem nervoso. Então, a gente estava esperando uma a, gente esperando a reação dos avaliadores. Quando a gente falou do projeto, falamos o ideal dele, como ele vai funcionar, o que, que a gente quer que ele seja, a gente viu uma reação bem positiva da banca. No entanto, a gente precisa apresentar mais, mais meios de desenvolver ele no seu físico, na infraestrutura. A partir disso a gente está buscando agora apoiadores, tanto para a infraestrutura do local quanto para o desenvolvimento do ideal empreendedor, que é fazendo de aluno para aluno e fomentar esse desenvolvimento empreendedor na na, na universidade. E Então estamos agora buscando colocar pessoas com ideias sustentáveis, que participem de de empresas desenvolvimento orgânico, de materiais de construção, de arquitetura e tudo mais, para poder, agora sim, poder alavancar nosso projeto e apresentar ele de um projeto de destaque da URGS. Então, Primeiramente, isso é um esse é um projeto do projeto Acolhimento da URGS, de Calouros e Engenharia, onde eu fiquei como mentor de alguns calouros, novos uh, alunos egressos aqui na URGS, de alguns cursos de engenharia. E nós tínhamos como objetivo, então, criar um projeto empreendedor, um projeto sustentável que pudesse ser aplicado aqui na nossa universidade. E conforme nós começamos a nos reunir e tentar ter ideias, fazer ali nossas sessões de brainstorming, a gente sentia muita dificuldade em encontrar um espaço na URGS com silêncio, com infraestrutura, onde a gente pudesse realmente discutir ideias e tentar realmente idealizar o projeto que nós queríamos desenvolver. E eu, pessoalmente, também, como membro de uma instituição empreendedora aqui da URGS, eu também senti a falta de um espaço focado para o empreendedor, para aquela pessoa que quer uh, amadurecer as suas ideias e, ter, e entrar em contato com, o, com outros alunos, com outros professores que querem também elaborar projetos empreendedores. E nós identificamos, então, nisso, né, nessa falta de um espaço de desenvolvimento de ideias, realmente nós identificamos uma causa pela qual a gente lutar com o nosso projeto e a partir de então nós começamos a ter várias ideias de onde nós poderíamos desenvolver esse espaço, o que a gente poderia ter nele, o que nós poderíamos fazer. E foi quando nós observamos o atual centro de vivências da URGS, que é um espaço que já fazem há talvez um ou dois anos, está ali em um estado um tanto deplorável, realmente bem bem destruído, não está sendo bem utilizado. E nós pensamos que aquele poderia ser um espaço ideal para um centro empreendedor dentro da URGS. Então, a partir disso nós começamos a elaborar várias ideias do que nós gostaríamos de ter, de quais são as coisas que nós sentimos faltas num, falta num espaço desse dentro da UFRGS e como salas de coworking, com uma biblioteca com livros de empreendedorismo, algo que a gente sente bastante falta aqui na universidade. Quando vamos nas bibliotecas da engenharia ou da informática ou de qualquer outros lugares, nós não encontramos livros de empreendimentos, livros empreendedores que ensinam como ter uma ideia e colocar e colocá-la em prática. Também um espaço de reuniões, um espaço para eventos, onde podemos chamar outros empreendedores, ex-alunos da URGS que abriram seus empreendimentos, realizar, enfim, realizar eventos das mais diversas índoles e, enfim, vários, vários assuntos, para realmente desenvolver esse jovem empreendedor da URGS que quer começar o seu negócio ou que quer daqui a pouco ajudar a sua universidade de alguma maneira. E vendo, então, no Centro de Vivências uma oportunidade de um espaço que poderia ser reformado e, e um espaço no coração do campus do Vale, que é, a, é o maior campus aqui da nossa universidade, um lugar acessível do lado do RU, onde qualquer pessoa pode entrar, pode, daqui a pouco, até se reunir com alguns colegas, não apenas um espaço para o empreendedorismo em cima, si, mas também um espaço de convivência. Nós vimos, ali então, uma grande oportunidade de criar esse Centro Empreendedor Universitário com a sala de co-work, com sala de reunião, com sala para eventos, uma biblioteca empreendedora, enfim, tudo que um novo empreendedor, um aluno empreendedor da URGS precisa para dar os seus primeiros passos no mundo do empreendimento aqui na nossa universidade.